Fala, meus amigos, bem-vindos à taverna. E hoje eu vou trazer para vocês, gente, uma experiência para quem tem PCs fracos. Algumas dicas de alguns mods que podem melhorar a performance e alguns mods que vão ajudar a melhorar a sua gameplay e trazer ela mais imersiva. Bora pro vídeo! Bem, meus amigos, o primeiro mod que eu tenho para trazer para vocês é o Bethesda Performance Textures. Lembrando que eu vou deixar todos os links dos mods aqui na descrição desse vídeo para quem quiser baixar. Esse mod ele faz com que as texturas fiquem mais bonitas do que o jogo original. Ele faz com que você não perca a performance e mesmo assim tenha um resultado bacana que pode melhorar muito a sua gameplay. O segundo mod que eu vou trazer para vocês é o Performance Textures só para os animais e criaturas. Então é o mesmo objetivo do mod anterior, só que nesse aqui você vai ter uma performance melhor e com animais mais bonitos, as criaturas do jogo mais bonitas. Você não precisa ter um PC forte e aí mesmo assim o jogo vai continuar ficando mais bonito com a instalação desse outro mod aqui. O terceiro mod dessa lista, ele remove objetos desnecessários do jogo. São várias pedras, folhas, grama, muita coisa insignificante que não vai fazer diferença para a sua gameplay, mas vai deixar o jogo muito mais leve, pessoal. Normalmente esses objetos acabam pesando muito a CPU e a GPU do computador, e aí o jogo tem muita queda né, de quadros e isso aqui ajuda demais para que você tenha uma performance muito melhor e o computador possa processar o jogo de uma forma com desempenho bem melhor. Aqui alguns exemplos do antes e o depois, como vocês podem ver, remoção de pedras insignificantes. Nessa imagem aqui, você pode ver que não existem mais arbustos nos cantinhos das casas das construções. O mesmo ele faz aqui para plantas na água, então já remove tudo aquilo que praticamente poucas pessoas entram na água para poder ver alguma coisa lá. É bem inútil, né, você ter plantas aqui de baixo, a não ser que você tenha um computador bom e aí você queira ter uma vida subaquática legal. O próximo mod, ele é especificamente para remover os, as gramas, outras coisas de dentro da água, sem que você seja prejudicado por isso então vocês podem ver nas imagens a remoção o problema é o seguinte né gente se você tem grama debaixo d'água o jogo vai ter que renderizar mesmo que você não entre debaixo d'água então deixa um ambiente limpo e ganha muita performance no computador esse mod ele vai trazer modificações na no ambiente seja no ar por exemplo quando está nevando, tem alguns objetos desnecessários que pesam a performance do computador. Folhas de árvore que ficam caindo no ar, atrapalhando também a taxa de quadros da sua gameplay. Esse mod vai reduzir ou remover praticamente todos esses objetos inúteis. O mod Colorful Lights ele vai remover as sombras dos ambientes. E ele vai trazer uma luz muito mais bonita, vocês podem observar, em vez de você ter sombras no locais. Observe aqui a cadeira sem sombra, mas uma luz muito mais bonita do que a opção original do jogo. Na minha opinião, esse aqui é um dos melhores mods, gente, porque luz traz uma gameplay muito mais atraente para vocês. Vocês vão curtir bastante esse mod aqui. Gente, é sons imersivos, vou até voltar aqui para o inglês, imersive sounds, que ele vai trazer diferenciações em marcados, espadas, todos os sons de efeito do jogo, eles são mais imersivos, até mesmo um arco e flecha, quando você dispara uma, uma, uma flecha, ele traz um som mais bonito, eu quero que vocês vejam um pedacinho do vídeo que tem aqui nessa página, para vocês sentirem como funciona esse mod <risos> é, O gingado do machado faz uma diferença muito grande eu achei esse mod muito interessante, eu instalei ele aqui na minha Gameplay Nossa, a diferença, gente, é muito bom O mod aqui que eu quero trazer para vocês, gente, ele vai trazer maior imersão na jogabilidade É o Ordinator Vantagens de Skyrim para vocês verem perks of skyrim, tá? E ele também está traduzido para o português, o que é uma maravilha. Vou mostrar no um jo um jogo para vocês como que funciona. Aqui no jogo, gente, se você pode ver que a árvore de habilidades é muito maior do que a original. Você tem muitas coisas interessantes aqui. Por exemplo, aqui no curtivo você tem até chance de colocar armadilhas para os seus inimigos como esse arame de tropeçar aqui que é uma armadilha que você coloca e quem passar por ele cai no chão muito interessante e quem curte magia também magias aqui por exemplo de eletricidade ele traz tem uma aqui que o cara pode até ficar voando dependendo do tem 15% de chance aqui ó de levantar o alvo por dois seguintes dois segundos tem muito perto legal aqui gente muito interessante eu super recomendo eu já joguei com esses perks aqui no meu game achei muito legal além dele trazer essa nova experiência vocês devem estar assim um pouco assustados por com a quantidade de pontos que vocês têm que colocar para poder chegar num nível interessante aqui nas suas árvores mas dentro do site do mod tem um mod opcional, um arquivo opcional, que aumenta o número de perks que você pode colocar em suas árvores de habilidade aqui. Então, por exemplo, você tem aqui esse arquivo opcional de aumentar em 20% mais pontos de vantagem, 50, 50 75, 100. Você vai ganhar um ponto grátis sempre que atingir aqui um nível 50, 75 ou 100 numa habilidade. Ele tem um reequilíbrio das habilidades de ladrão para o ordinator aqui que muda algumas coisas relacionadas à furtividade, o furto, né? roubar, pickpocket e arrombamento. Para quem quer experimentar, gente, eu indico muito 50% aqui, a cada dois níveis você vai ter um ponto a mais não é roubado, sinceramente eu não acho roubado e você pode experimentar se você vai gostar e tal porque é muito difícil você subir de nível e gastar aquele monte de ponto ali nas suas habilidades. No mod aqui você tem Immersive Citizens. O que, que acontece pessoal? Os, os cidadãos lá em Skyrim eles vão começar a interagir mais eles vão comer, eles vão conversar é, eu vi uma, uma cena da Delphine metendo o ferro lá no cara da taverna, falando se ele não ia limpar as pessoas dançam quando música tá tocando esse é um mod, gente, que eu super recomendo traz uma imersão, não pesa em nada porque são apenas atitudes das pessoas de Skyrim então é diálogo, uma dança, uma conversa e por aí vai então super recomendo que vocês instalem para trazer maior imersão pro jogo de vocês tem um mod, pessoal, que chama Race Menu, como vocês podem ver aqui, tá? Race Menu. Ele vai trazer maiores opções para vocês mudarem o personagem de vocês. Só que esse aqui eu não consegui fazer o teste, porque o meu computador é um computador bom, tá? Então, assim, eu não consegui fazer o teste para ver se vai realmente funcionar em um computador mais leve, né? mais, mais menos potente, tá? Então, vale muito a pena, mas vai ter que fazer um teste porque tem muitas opções aqui para vocês poderem é, utilizar esse mod. Mas caso funcione no computador de vocês, é extremamente necessário para quem gosta de uma experiência mais imersiva, de uma personalização do seu personagem em, em Skyrim. Bom, a gente já está chegando quase no final. Esse é o penúltimo mod que eu tenho para trazer para vocês. Ele é o Immersive HUD. Com um botão, simplesmente com um botão, gente você ativa e desativa o HUD na sua tela. Então não vai ficar a bolsa, não vai ficar a mira, não vai ficar nada. E quando você precisar, é só você acionar com um novo botão e aí volta a aparecer tudo para você. Mas para você ter umas paisagens mais claras, mais bonitas, que você possa apreciar um pouco mais o seu jogo, eu super recomendo também o Immersive HUD. E por último aqui, pessoal, é simples, mas eu achei muito legal, é que você vai instalar novos ícones no mapa de você, ícones coloridos. Então, em vez daqueles ícones preto e branco, para quem está cansado de ver, esse aqui vai trazer novas cores os seus ícones e fica bem legal, fica bonito deixa bem atraente aqui tem a lista de todos eles como que seria no mapa de vocês tá vendo? o antes e o depois eu eu sinceramente eu gostei demais, eu tinha um pouco de resistência com esse mod, mas depois que eu instalei eu achei muito legal muito interessante bom meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa desse vídeo Espero ter ajudado vocês, se o computador de vocês, se o jogo de vocês aumentou a performance depois das minhas dicas aqui, não esqueçam de comentar. E se puderem e estiverem com vontade, obviamente, se considerem se inscrever aqui no canal para dar aquela força para a gente, beleza? Não esqueçam de compartilhar, um grande abraço, tchau!